Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse sexto domingo do tempo pascal, Jesus ele faz um anúncio de paz. Nossa saudação também sempre é paz e bem. E Jesus chega e diz para nós, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não com o mundo dá. Qual a diferença entre a paz de Jesus e a paz do mundo? Nós podemos dizer que a paz do mundo é uma paz armada, é uma paz forçada. É uma paz conseguida com força das armas. É uma paz de interesses. É uma paz do comércio de armamentos. É uma paz daqueles que querem enriquecer vendendo armas. É a força de quem tem mais poder. Enquanto que Jesus, a paz que Jesus nos dá é uma paz desarmada, sem armamento. Jesus, ele chega sem exército e ele vem nos ensinar que as armas não constroem nada, só destroem. Destroem a vida, destroem a humanidade, destroem os sonhos e as esperanças. Quem promove a venda de armamento é alguém que não ama a humanidade. E aí entra São Francisco de Assis, como alguém que, como jovem, lutava através das guerras para conseguir um título nobre na Idade Média. De repente, as próprias armas o destruíram e ele ficou doente. Ficou na prisão e o seu pai teve que resgatá-lo a preço de muito dinheiro para não deixá-lo morrer lá na prisão. E aí São Francisco de Assis caiu em si e se revestiu com as armas do Evangelho, com as armas de Jesus Cristo, que são as armas do amor, da compaixão, da misericórdia, do perdão. São Francisco de Assis, ele se tornou, quando abandonou as armas, o irmão universal. Sem armas, nós nos tornamos irmãos e irmãs de todos. Com armas, nós ficamos sozinhos, ficamos isolados, nós ficamos fazendo o nosso próprio mundo. Então, São Francisco de Assis, ele veio ensinar um caminho sem armamento. Inclusive proibindo os frades de usar armas. Ninguém podia usar armas. E assim nasceu ao redor dele uma fraternidade universal. Onde ricos e pobres, nobres é, e servos podiam conviver lado a lado como irmãos. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos o coração sempre agradecidos.